Até que ponto uma dor no treino normal? Boa pergunta, Paulo. Bom, essa dor no treino vai ser normal a partir do momento que ela não te impossibilite de correr normalmente, de caminhar. Se você está mancando, se você está perdendo o seu movimento na ação, essa dor tem que, tomar, tem que ser observada de mais perto. Está mancando? Vai dar uma olhada. Está te impedindo de fazer o um movimento normal? Vai dar uma olhada. Às vezes, essa dor, mesmo... Pisando corretamente, isso tem que ser visto de perto, bom você filmar, ver se realmente está fazendo essa ação como você gostaria de fazer, ok? Aí entra outro fator do excesso de treinamento. Você está respeitando bem o seu, seu treino? Está descansando? Está descansando direitinho? Está comendo direitinho? Essa sobrecarga, essa carga de treinamento pode estar tá sendo num volume, numa intensidade tão grande, no qual o seu corpo não está conseguindo se adaptar. Não adianta você ajustar uma técnica, digamos, perfeita, com um treinamento, uma prescrição de treinamento, por assim dizer, um ritmo de treinamento ou uma planilha de treinamento excessivamente pesada para você, onde você não consegue descansar. Esse é um dos grandes erros dos atletas amadores, quando vão querer fazer uma maratona e se comparam ali até mesmo com um atleta profissional. Pô, atleta profissional corre 160 km por semana para fazer uma maratona. O cara corre 200 km para fazer uma maratona. É, você vai fazer isso. Mas você vai descansar que nem um profissional? Outro ponto. Sabe em quanto, qual o ritmo do Easy Bride, do Bekele? É, um dos maiores corredores de todos os tempos. 3,55, 3,45 ali uma corridinha leve soltando então esses 160 quilômetros que ele vai fazer numa semana 200 quilômetros que ele vai fazer ele não vai levar nem a metade do tempo que você vai levar para você executar essa mesma distância lembra o corpo não sabe o que é distância o corpo sabe o que é intensidade e tempo e intensidade ok então não se prenda só esse número quando você vai pensar na sua organização de treinamento você precisa descansar, você precisa deixar o seu corpo se recuperar, senão a lesão vem na certa, até mesmo com uma corrida perfeita. Beleza, gente?